Arrascaeta, cruzamento pro Pedro Bola no peito do Léo Pereira De novo no Gabi, lindo passe, João Gomes tocou, Bento Felipe Luiz recolhe, lado esquerdo cruza Chega ali o desvio do Pedro E o Bento faz uma linda defesa Lindo toque de Pedro, linda defesa do Bento Everton Ribeiro, mais uma vez a bola alçada na área, mas... Estacionado ali na área Davi Luiz cruza, Fernandinho O Rodinei vai no fundo Ele cruza na área, Thiago Heleno mergulha Com o Rodinei, agora sim ele chuta A bola vai embora na direita o Flamengo afunilou demais Agora a jogada, Felipe Rolim É, afunilou demais Gira, levanta a cabeça Cabe o chute, ele busca o ângulo Bola pra fora e o Bento tirou essa... João Gomes se apresenta, o Gabi prende... Cruzamento na grande área, nas mãos Arrascaeta, lindo giro para cima da marcação, Bento! De novo para a direita com o Rodinei... Bom cruzamento... Davi Luiz de longe colocado, Bento! Arrascaeta na bola, Pedro! E o Bento toca na bola, vai para fora, novo escanteio... Mais uma boa chance. Criada pelo Pedro. Cruzamento na área. Rascaeta Para fora. Levantou a cabeça. E mandou com o Ele foi o Arrascaeta. Ele foi entrando. Aquele senso, o Léo Pereira levantou a cabeça. E mandou com o G. Mas temos seis minutos. Everton Ribeiro. Liberdade para o Arrascaeta. O chute foi prensado. Rodinei tá do lado dele. Levantou a cabeça. Cruzou Bento. Mais um drible. Gabi arriscou para fora do Bento. Arrascaeta fechado. Bota para fora Fernandinho. Escanteio. E ele pede. Ating... Cruzamento alto na área. Subiu o Pedro Henrique, deu para trás. E o Kelvin vai tentar ganhar a porca, né? Mandou ...a bola para Thiago Maia, tá sozinho, Gabi no travessão! É a segunda bola na trave do Flamengo. Autorizar na cobrança, aqui Alvin viajou pelo alto, Davi Luiz, sabe? Toca essa bola no Vidal, com espaço para bater pro gol, foi prensado. Pedro tentou na volta, isolou. Tá bom, Pedro, a fase é boa, mas acertar aí, companheiro. Vidal... Passos curtos, agora sim o Vidal arrisca, pra fora! Ele se... Tempo, Kelvin mandou na área, passou!